Olha a bomba que eu tenho aqui. Dá só uma olhada. Em um artigo publicado pelo Banco de Compensações Internacionais, o BIS, o coordenador do Real Digital, Fábio Araújo, revelou que o Banco Central terá total controle sobre o dinheiro da população no Real Digital. E com isso poderá abrir aspas, travar, fecha aspas, o saque das pessoas e congelar ou adiar o resgate do dinheiro. O Real digital, a versão digital do Real, vem sendo debatido no Banco Central do Brasil desde 2015 e terá seus primeiros testes em 2023 por meio de nove soluções apresentadas por empresas privadas durante o Lift Challenge. A intenção do Banco Central do Brasil com o lançamento de uma moeda digital para o Brasil é habilitar possibilidades dentro de um ambiente regulado da execução do que o Banco Central do Brasil chama de pagamentos inteligentes. Eles incluem contratos inteligentes, pagamentos voltados para a internet das coisas e mesmo aplicações de finanças descentralizadas.